mostrando para você aqui alguns dos meus resultados tá certo aqui começando no dia 6 de janeiro né de 2022 são pequenas vendas mas você vê como tem resultados né o marketing digital ele pode estar tá trazendo isso aí né possibilidades para sua vida então basta você ter né, dedicação e correr atrás que dá certo Fala galera, beleza? André Lick aqui, galera, hoje eu vim aqui pra falar um pouco desse curso, cara, que tem mudado a história aí de muitas pessoas, inclusive a minha aí, também que comecei no marketing Digital aí agora há pouco tempo, comecei agora no começo do ano, já comecei a ter alguns resultados, e queria falar um pouco do curso desse camarada, cara, o Michael Pobre, tem um cara aí especial aí pelas pessoas que acompanham ele aí no YouTube, Entendeu? Eu faço parte do Telegram, no grupo dele lá do WhatsApp, que faz também toda a diferença. Então, cara, isso ajuda muito também quem quer crescer no marketing digital, entendeu? As pessoas precisam de uma pessoa que esteja ele pegando na mão. Desculpa aí, eu não sei muito gravar vídeo, mas quero mais aí ajudar aí a galera aí, entendeu? Eu até peço também que a galera ajude ainda deixando o like aí, inscrevendo no canal, cara. Dá uma força na moral aí, você que está na dúvida. Também tiver alguma dúvida, cara, deixa aí nos comentários. Que na medida do possível tá aí respondendo a galera e ajudando também. Entendeu? E cara, muito bacana você ver uma pessoa que, que sai de outro país e vem tentar a vida aí, um, né, no caso no Brasil, e acaba tendo vem, conseguindo a volta possível. Né? O cara veio para jogar futebol, não deu certo. Aí no final das contas, o um cara começou a trabalhar aí, CLT, aí na, na rua aí. E acabou que Deus abriu as portas para ele aí, graças a Deus deu certo. E esse aqui é bacana, né? É uma, uma lição de vida para todos nós. E um camarada batalhador, não deu, corre atrás e está ajudando também muitas pessoas aí através do método que ele criou, que ele mesmo desenvolveu. Eu acompanho ele também no canal no YouTube, cara. Pode acompanhar que o cara passa muito conteúdo da hora mesmo, entendeu? Muito bacana, aprendi muito no YouTube com esse cara, entendeu? E fora o curso, né, cara? O curso é, é estratégia, são, são outro nível, né, cara? Porque, afinal de contas, também, né, cara, você está entregando também um recurso seu também. Então, o cara também vai dar o máximo dele, né, ali. Então, é algo fora de série, eu sei que tem desejo cara de fazer algo legal mesmo que dê resultado eu indico super indico esse camarada vou deixar aí na descrição do vídeo aí o link entendeu a galera que né, quiser comprar aí quiser adquirir o curso conhecer sem compromisso entendeu galera então fica aí a dica aí né qualquer coisa Tamo junto aí, é só chegar no comentário aí, galera. Faz um comentário aí, deixa o like e ajuda aí o canal aí, beleza? Tamo junto aí, fortalece junto aí a gente. Que a intenção é essa aí, a gente poder se fortalecer um, uma a outra aí, né? Pra, pra ter resultado, galera. Né, todo mundo quer ter resultado e é isso aí que é bacana, a gente vai se ajudando, uma pessoa ajuda a outra. Aqui né, tem vários testemunhos aqui, ó, na galera, entendeu? de resultados pô cara é muito bacana cara você vê isso aí as pessoas tendo resultado eu vou deixar também alguns resultados meus aqui entendeu e qualquer coisa deixa aí na descrição do vídeo aí um comentário aí beleza então tamo junto aí e segue firme cara não desiste porque as pessoas né tende tendem de desistir né, cara? com tudo que vai fazer mas como esse camarada aí não desistiu, é um, é um exemplo, como você pode seguir aí no canal e no YouTube aí, cara, o cara vai, vai você vai ver as histórias do cara que lutou e, e conquistou, você vai também conquistar também, não pode começar e parar, você tem que pegar, cara, e ficar firme, senão você acaba se gastando o seu dinheiro e, e nunca sai do lugar, então eu você pegar e ir firme, não desistir dos seus sonhos, também comecei alguns cursos aí, não deu muito certo, mas a hora é certa, que você acha o curso certo, eu achei esse camarada, já, pô, tá mudando aí minha, minha situação, então é isso, a gente tem que continuar batalhando aí, essa é a dica aí pra galera aí, valeu? Então um abraço aí, e até mais.